Fala galera, beleza? Já imaginou ganhar dinheiro jogando? Isso mesmo, eu não tô falando, ah, ganhar uma migalhinha, não. É ganhar um dinheiro bacana jogando como se fosse um investimento? Isso mesmo, você vai saber tudo sobre isso a partir de hoje aqui no canal Bruno Clash e esse é o primeiro vídeo mostrando como fazer isso. Então se liga só que agora é só pedrada. Go, go, go, go, go e aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, já vou direto Sem muita conversa Para esta tela, onde eu mostro aí detalhes Do Farm 2.5 do PVU, do Plant vs Undead Isso mesmo, esse aqui foi um material, isso que vocês estão vendo aqui na tela Foi um material lançado hoje, agora há pouco rapaziada Faz uma horinha pela galera do jogo, pelos é, moderadores, pelos ADMs do jogo Mostrando qual é o futuro do game PVU Ah Bruno, mas eu não sei do que, que está falando Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ensinando a criar uma conta do PVU Como funciona, mas o que eu posso dizer pra vocês hoje, hoje com uma conta investindo mil reais, você vai ter aí um lucro muito bacana. E olha, tem gente tirando muita grana. Até o dia de hoje, a galera tá tirando em torno de dois mil reais... Por semana, isso mesmo, mais ou menos isso, hein? Então se liga só, quer saber um pouco mais sobre como vai ser? Comenta aqui embaixo que eu faço mais vídeos a respeito disso também, tá? Mas hoje nós vamos falar do Farm 2.5 O que, que vai ter de novidade no PVU, né? Todo mundo ficou assustado, PVU acabou, eu ganhava um dinheirão, como é que agora eu vou fazer? Um monte de gente saiu, mas eu fiquei Eu fiquei porque eu falei, pô, esse jogo tá fazendo um negócio que é uma coisa bacana e no futuro vai dar bom. Então eu vou falar assim, o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser a partir de agora o Farm 2.5, as recompensas que a gente vai ter a partir de agora. E aí a gente vai mostrar aí mais ou menos como vai ser em ganhos aí pra galera, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu sei que muita gente não, não sabe inglês, não manja inglês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui já vou traduzir essa página para português pra dar uma facilitada também, eu vou explicando. Mas a gente vai conversando e vai facilitando também, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá, a árvore do mundo, era uma grande é, dúvida de quem jogava o PVU, o quem tá jogando o PVU, como seriam as recompensas agora, que antes a gente regava a planta do, do, dos par, das outras pessoas no mundo, e ganhava recompensas toda vez que completava a missão. Agora será uma árvore só para todo o servidor, e todo mundo vai regar essa planta, então, essa árvore. Então eles falaram aqui, ó, a, o pessoal da, do jogo falou, os desenvolvedores falaram, ó, a árvore do mundo veio substituir o atual sistema de missões diárias Recompensando todos os jogadores que participam do seu crescimento Então, quanto mais gente regar ela, mais recompensa a gente vai ter E aí eles falaram, ó, funciona assim Todos os dias, jogadores de todo o servidor vão dar água, vão regar a plantação da árvore do mundo o Mínimo é 20 águas por jogador pra você poder começar a ganhar o que eu vou falar aqui, tá? Então é o seguinte, ó Cada recompensa requer uma quantidade específica de água fornecida por todo o servidor. Então tem metas, né? E cada meta você vai acabar ganhando uma recompensa. Nós todos, né? Todo mundo que participar com no mínimo 20 águas. ó Assim que o requerimento da água for alcançado, todo mundo recebe e pode reivindicar a recompensa correspondente. Então vamos lá. Recompensas, que é o que todo mundo quer saber, né? O que, que, tá que a gente vai ganhar, Bruno, com essa planta aí? Essa árvore do mundo. Bom, então eles falam lá, ó, pra ajudá-los, né, guiá-los em seu primeiro NFT do jogo. NFT são essas plantas aqui, ó, que estão aqui no Marketplace pra venda. Hoje a gente tem aqui, ó, pelo menos a primeira aqui, ó, 140 PVU. 140 PVU hoje, ó, 140 vezes uh, 70 e pouco, né, 70, vai reais uma planta NFT. Então eles falam aqui, ó, que pra ajudar a conseguir a primeira NFT do jogo, eles decidiram aumentar as recompensas da árvore do mundo na primeira semana. Então vamos lá. Primeira semana, o que você vai ganhar por dia? Por dia. Primeira recompensa, se a gente bater 4 milhões de águas na árvore do mundo, a gente ganha 10 LE, uma muda de girassol. Na verdade não é muda de girassol, tá? Leiam isso como Baby Saplings, aqueles é, alfacinhos, tá bom? E... Aí a gente ganha essa, essa daqui se a gente bater 4 milhões de água. O que acontece? Bateu 6 milhões, passou de 4, bateu 6, a gente ganha a recompensa da primeira, 10 LE mais uma, uma muda né, do alfacinho, do, do Baby Saplings, e mais 15 LE mais mais uma muda, somando duas então, tá bom? Aí a gente bate 9 milhões, isso no mesmo dia, em um dia, tá? Bateu 9 milhões de água, 25 LE, mais duas mudas, somando 4 no total até agora. Bateu 12 milhões, que é a penúltima recompensa. A gente ganha, além de tudo isso daí que a gente já ganhou, mais uma caixa, uma sandbox, uma caixa que pode vir de tudo ali, pode vir água, espantalho, é, semente, pode ter até NFT, 001, mas pode ter também é claro, é, o girassol, a Sunflower e etc. É, sandbox, é, vem tudo isso daí. E mais duas mudas da Baby Saplings. Então a gente acumulou aí, só por enquanto, ó, duas, quatro, seis. Seis plantinhas por enquanto, ainda Daquelas menores aqui da 250 LE. E aí o último, a última meta é 15 milhões de água. Isso no primeiro dia, cada dia, tá? Bateu 15 milhões já no primeiro dia, a gente ganha mais... Todas as nossas plantas vão ser regadas gratuitamente e sem a gente gastar nada no próximo dia. Ou seja, bateu 15 milhões nesse dia, próximo dia eu não gasto nem com a água pra plantar, uh, pra regar as minhas plantas. Além disso, eu ganho 50 LE e mais 4 mudas da Baby Saplings. Isso mesmo, mais 4, hein? Então vamos fazer um recap né, de tudo isso daí. Ó. Ele tá falando ali, ó. Após a primeira semana, todas as mudas serão removidas das recompensas e os requisitos pra cada dia corresponderão ao número de jogadores ativos. Tá, então beleza. Vamos fazer um resumo aí por dia, o que, que a gente vai ganhar na primeira semana e nas próximas. Eu fiz um documento aqui auxiliar, aqui do lado pra vocês, ó. Então na primeira semana, por dia, batemos o nível, vamos supor que a gente bateu o nível máximo de água, que é 12 milhões no servidor todo. O que eu acho que vamos bater, porque todo mundo deve doar o máximo, né? Provavelmente eu acho que todo mundo vai doar o máximo pra poder ganhar, né? No primeiro dia a gente ganha 100 LEs, 10 Baby Saplings, que é aqueles alfacinhos, 10 deles. Ou seja, um ciclo de 6 completo, né? Um ciclo de 6 dias. 3 dias, a gente compra 5, né? Então, 6 dias garantidos. Uma semana praticamente garantida de, sem gastar com os Baby Saplings. O que seria aí uma economia de, ó, cada um custa 100. Então a gente vai ganhar 10 por dia. A gente ganhou aí, ó, é, 1000 LE, que são os 10 Baby Saplings, tá? Então a gente não gasta 1000 LE. É, a gente vai ganhar também uma sandbox, que pode vir tudo que eu falei. E além de tudo, ainda a nossa planta vai ser regada pro próximo dia, sem a gente gastar, até porque a gente já ajudou a árvore, tá? Agora, pensa o seguinte, isso é por dia. Agora, dá uma olhada. Então, 100 LE por dia, vezes 7 dias, uma semana. 700 LEs em uma semana. 10 baby saplings, né, os alfacinhos, vezes 7 70 baby saplings, muito bom, e mais 7 sunbox, uma por dia. Isso mesmo, 7 sandbox A lei é claro de plantas regadas 7 dias seguidos, porque a gente já tá ajudando a árvore do mundo, que faz total sentido, tá? Então a gente vai ganhar 70 70 baby saplings, os alfacinhos, tá? 70 deles. Cara, 70 baby saplings vezes 100 que é o custo, a gente vai deixar de gastar 7 mil LE, exatamente, vai deixar de gastar 7000 LE nesses 70 saplings, é, e também aí na hora de colher, que é a parte boa, a gente colheu esses daí que a gente gastou zero para poder é, colher, e a gente vai colher 250 cada um mais ou menos, né porque tem aí a, a questão de, é, de quem rega, que tem a questão do, que acaba diminuindo um pouco, mas 250 que é a média, vezes 70, 17000 mil 500 LE, em tese, né? É 17500 LE no total quando a gente colher as 70 Baby Saplings, se a gente quiser. Mas você não vai querer plantar elas é, para poder pegar depois, ao menos é o que eu acho. Na hora que você pegar essas 70 Baby Saplings na primeira semana, o que eu aconselho vocês a fazerem? Pega essas 70, junta mais 3000 LE... E compra o seu primeiro NFT. Exatamente. Em uma semana. Em uma semana você compra o seu primeiro NFT. Que custa, como eu disse hoje, que tá custando hoje, ó, 140, que é o mais barato, 140 PVU, vezes o valor do PVU, que hoje, neste momento, que começou a subir, hein? Depois do anúncio subiu 12% até agora. 72,26. Hoje ele custa... 10.116 reais. mil 10 reais nessa planta que é a mais barata. E você vai ganhar ela em uma semana, de acordo com o que eles fizeram nessas recompensas. Então, olha que incrível. A gente vai ganhar aí 70. Juntou com mais mil com mil ele já troca pelo primeiro NFT. Perfeito. Top, né? Maravilhoso. Todo mundo vai poder ter o seu primeiro NFT participando aí, do PVU a partir de agora. E tá incrível. A galera tá alucinada. Ah, mas Bruno, é só a primeira semana. Boiada assim Foi, É ótimo que seja na primeira semana. A gente já vai pegar o NFT GG. Na segunda semana em diante, a gente vai fazer o seguinte. Por dia. Por dia. Vai continuar a mesma coisa, hein? Por dia, se a gente cumprir o máximo de regadas. 100 LE. Por dia. São 700 por semana. E também, 7 Sandbox o que é ótimo e que a gente já tinha também, que é maravilhoso. E todas as plantas regadas pro próximo dia. O que é perfeito também, a gente não vai gastar mais e nem se preocupar em ficar regando as plantas. Então, além de tudo, a gente vai ter uma ótima, uma ótima recompensa diária, né? A gente ganhava 50 LE por dia, a gente vai ganhar 100 LE por dia. E também o sandbox, como a gente já ganhava, mas teremos também plantas regadas todos os dias. Isso é incrível, galera, isso é muito legal. Muito bacana. Bom, eles mandaram aqui outras mudanças. Conforme o anúncio anterior, implementamos duas mudanças. Nova condição de trocar LE por PVU, que é o que a gente falou agora, porque é importante, porque eu quero ter uma NFT. Sem NFT você não consegue trocar LE por PVU e não consegue vender a moeda. E aí assim, ganhar dinheiro, fazer seu dinheiro jogando, ganhar seu dinheiro jogando. Então você faz LE dentro do jogo e troca para PVU, saca para dinheiro, e aí você ganhou um lucro, você teve um lucro ali, um valor, né? Então, sem NFT, não tem isso, tá? Isso a partir do momento do Farm 2.5. Com uma NFT, que é o que a gente vai ganhar em uma semana, por, pelo que tudo indica, a gente já pode trocar o nosso LE pelo PVU. Mas vai ser por um, por um custo de três vezes do que é hoje. Então, hoje, sem LE, é um PVU. Se você tiver uma planta, será 300 LE para um PVU. Tá? Mas eu vou perder dinheiro. Vai. Se tiver um só, sim. Mas, você já pode começar a se planejar para conseguir a sua segunda planta, a segunda planta, para poder aí sim trocar 100 LE por um PVU, beleza, é só ter paciência, a gente estava pensando que em um mês a gente ia conseguir o primeiro NFT, agora eles fizeram uma mudança e a gente vai conseguir em uma semana, ao que tudo indica, tá? Muito legal, né? Muito legal. Bom, com isso, eles implementaram também uma camada extra de bot no servidor, isso é muito bom, tinha muito bot. E a água e caça aos corvos para seus vizinhos são removidas. Então a gente vai precisar regar planta de vizinho, nem tirar a corvo de nada, tá? Então é isso, GG. Eles colocaram ainda aqui algumas perguntas e respostas. Se os jogadores ainda podem co entrar com baixo investimento, sim, ainda pode. Você pode entrar com baixo investimento, co plantar lá, esperar juntar uma grana até conseguir o seu NFT, e, e de boa, pode ser, vai ter um trabalho maior, vai ter tempo maior pra conseguir? Vai, mas ainda pode entrar, tá? O LE que investir na planta NFT, será perdido pra sempre? Eu comprei o NFT, já era? Nunca mais eu recupero meu dinheiro? Não, na hora que você quiser parar de jogar, pega o NFT, bota pra vender por 10 mil reais aqui no dia de hoje tá valendo, tá? Então é mais ou menos isso daí. Com as novas mudanças, melhoram o servidor? Aí né? eles falam que acaba melhorando e tal. Isso é muito legal. Com as novas mudanças, reduzem o uso de bots ferramenta de terceiro. Também eles te, estão eles é, tirando tudo isso daí. Eles falaram que vão colocar é, camadas extras. Isso é muito bom. Ainda posso receber recompensas da árvore do mundo se der a água mais tarde. Agora já está em 14 milhões. E você esqueceu e falou, nossa, agora eu tenho que correr. Você cola, coloca lá 20 aguinha, você já ganhou. Não tem problema, você pega retroativo. Então... Tá lá, você não pode perder o dia, né? Se perder o dia, abraço. Mas no final do dia, ali, quase 9 horas, você rega 20 vezes, você pega todas as recompensas que já foi batida tá? E se eu der água, mas esquecer de reclamar até o dia seguinte? Eu perco minhas recompensas? Você, planta, você regou, mas esqueceu de coletar as suas recompensas. É, eu posso. Eu perco minhas recompensas? Ele falou: não, não perco a, as recompensas. Deixa eu até ver aqui, mas acho que ele fala que tem um dia de, pra você poder. É, reclamar, pedir elas, né? Ó, Não, permitimos que os usuários reivindiquem prêmios um dia antes se eles esquecerem de reivindicá-los. Então é isso. É, até um dia você ainda pode reivindicar o seu, a sua recompensa. Então é isso. Essas são as novidades do PVU que tá incrível. E só por lançar isso daqui, a moeda tava chegou a 50, se não me engano. Por lançar essa notícia, a moeda já foi para 72,26 nesse momento que eu tô gravando. 12% de aumento e provavelmente deve subir mais, tá? Porque a galera tá muito empolgada e, e começou a ter horizonte de entender que começa com 2 mil reais ou com mil reais de investimento. Hoje, com mil reais, você já consegue. E consegue ter um retorno muito bacana. Em uma semana pegar um, de repente, um. Um. Um NFT que custa. E hoje tá custando 10 mil reais. Então é incrível mesmo, tá? E isso daí é muito bacana. Você vai pegar uma dessa daqui, ó. E aí e tem também no jogo aquela questão do que a gente falou, por que, que 70 sementes? Eu vou querer 70 sementes? para juntar 100 e depois reclamar sua semente. E no My Account aqui você pode Klein Seeds. E aí você reclama sua semente, pega ela e ela vai nascer. E aí ao nascer, e é outra coisa legal também, você tem 90% de a, a semente nascer uma planta, que custa 114 vezes o valor dela, que dá uns 10 mil reais. Ou 10% de chance de nascer uma árvore, que hoje a mais barata é 179 vezes 72, 12.800 reais. Então a chance é muito boa de você conseguir em uma semana um, uma planta que vai te dar um valor muito bacana, cara. É isso, muito legal, né? Essas foram as notícias do Farm 2.5 que eu queria trazer para vocês, para empolgá-los também mostrar esse novo mundo. E claro, se você gostou e quer mais vídeos a respeito também, Comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos de PVU, de Axie Infinity, Dragonair, é, CryptoBlades e qualquer outro que tiver, mano. É, tem muito, muito NFT bacana e eu vou trazendo os vídeos de acordo com o que vocês gostarem, tá bom? É isso aí, ah, uma dica final pra vocês, hein? Ó, se você viu até aqui, essa é sua chance. Tá rolando um sorteio, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma escolinha de Axie Infinity lá no meu Twitter, Tá? Então tá aí, ó, é só ir lá no meu Twitter, participar e você tá concorrendo aí a uma escolinha de Axe Infinity em parceria com a Base GG, beleza? Então é isso, rapaziada, muito obrigado mesmo a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado a todos, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal se tá chegando por aqui, é isso aí, nova era e agora vamos falar muito de NFT Games. Tamo junto, um abraço e até a próxima, Falou.